Olá, hoje nós vamos falar sobre um problema que não afeta somente a nossa região, o Nordeste, mas o Brasil como um todo. Eu não sei se vocês já perceberam, mas muitos idosos possuem dificuldade em mexer no celular e por isso acabam contactando os netos ou os filhos, que por muitas vezes não têm a disposição de ajudá-los ou não têm o tempo necessário para isso. Isso faz com que os mesmos não consigam aproveitar 100% da capacidade que um celular pode oferecer, pois o que pode parecer uma atividade banal para nós é algo muito complexo para eles. De fato, tais fatos implicam diretamente com a ODS-10, redução das desigualdades. Isso porque, segundo dados da CNDL-SPC-Brasil, 97% dos idosos têm acesso à internet, sendo este um número bastante expressivo. No entanto, um artigo publicado pela Universidade Federal de Santa Maria aponta que os mesmos possuem extremas dificuldades no uso dos aparelhos digitais, gerando até mesmo preconceito conhecido como etarismo. Para isso, devem-se procurar soluções para sanar esse problema. Tendo em vista essa problemática, nós do Colégio Motiva fizemos várias pesquisas e conseguimos achar uma possível solução para resolver esse problema. Em outras palavras, o nosso aplicativo ele irá conseguir suprir todas as necessidades tecnológicas dos idosos. Dessa forma, atingindo a ODS 4 educação de qualidade para os idosos, e a ODS 8 crescimento econômico, pois vai atingir um novo público nesse mercado. Olá! Desculpe entrar no vídeo. Meu nome é Doris, e hoje eu utilizo bastante o celular. Antes, eu tinha muita dificuldade em mexer nele, mas agora com o um novo aplicativo, posso usá-lo com facilidade. O app foi é projetado especificamente para pessoas como eu, com interface amigável e instruções claras, e simples de seguir. Com sua ajuda, aprendi a enviar mensagens, fazer chamada de vídeo para meus parentes e amigos e descobri uma infinidade de outros mecanismos que eu não fazia ideia de que existiam. Eu recomendo experimentar quando estiver disponível. É uma mão na roda para pessoas idosas que, assim como eu, não tinham o hábito de conviver com a tecnologia. Algo tão novo para nós que foi intensificado no período da pandemia.